Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os maiores cartões de crédito em cashback do Brasil, versão atualizada 2023. Eu vou mostrar todos os cartões em um só vídeo para vocês. A classificação geral dos cartões com cashback 2023, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E é sobre esse assunto. Que iremos estar aqui no canal hoje vamos começar então com a classificação do ranking dos cartões de crédito do Brasil em cashback. Veja. Em primeiro lugar aparece o Visa Infinity Mais. anuidade do cartão é R$ 1.200, cashback de 1,5% a 2%, Salavip Dragon Pass, 2 acessos por ano, anuidade grátis para gastos acima de R$ reais ou R$ mil investido na Modalmais. 2% de cashback ao resgatar 12 meses após o acúmulo. Em segundo lugar vem por conta do BV único Mastercard Black, anuidade 718, cashback de 1,5%, Salavip Lounge Key, 2 acessos por ano, Anuidade grátis para gastos acima de 10 mil por mês. Em terceiro lugar, fica por conta do BV Único Visa Infinity. Anuidade R$ cashback de 1,5%. Salavip Visa Airport Company, dois acessos por ano. Anuidade é grátis a partir de 10 mil por mês. Em quarto lugar, o Inter Mastercard Black Win, Anuidade grátis, sem anuidade. Cashback de 1,25%. Salavip Lounge Key, ilimitado. Mastercard Black Guarulhos, também ilimitado. Ele te dá aí 4 adicionais grátis. Exclusivo para clientes com investimento acima de um milhão de reais no Banco Inter. Banco Original em quinto lugar. Original Mastercard Black anuidade 1.068. Cashback de 1,2% de cashback. Salavido Mastercard Black em Varus ilimitado. Anuidade grátis para gasto acima de 8 mil reais por mês ou 50 mil investimentos e 10 cartões adicionais grátis. Em sexto lugar vem a Modal Mais, Visa Platinum, anuidade 650. Cashback de 1,1 a 1,5, sala VIP não há. Anuidade grátis para gasto acima de 5 mil por mês ou 100 mil investimentos e 1,5 de cashback ao resgatar após 12 meses. Quanto mais tempo você manter o dinheiro, você terá aí o cashback maior. Em sétimo lugar, vem por conta do Itaú Personalité Mastercard Black Cashback. Anuidade 996, cashback de 1,1, sala VIP Lounge que dois acessos por ano. Em todos os cartões, inclusive os seis cartões adicionais grátis. Anuidade grátis para gastos a partir de 10 mil por mês ou 50 mil investimentos no Itaú, ou ainda no Personalité Minhas Vantagens, nível 2 ao nível 5. É, como eu falei, dois acessos ao Lounge Key para cada cartão e também sala Mastercard Black ilimitado. Em oitavo lugar, volta o Inter na posição aí, Inter Mastercard Black. Anuidade não tem, é zero. Cashback de 1%. Salavip Lounge, 6 acessos por ano ou ilimitado dependendo da sua contratação. Até 4 adicionais grátis dependendo da contratação. Posição número 9 fica por conta do XP Visa Infinity, anuidade 0, cashback de 1%. Salavip Dragon Pass, 4 acessos por ano, exclusivo para clientes com investimentos a partir de R$ 50 mil, 6 adicionais grátis. Em décimo lugar, volta XP na posição XP One, Visa Infinity, anuidade 0, cashback de 1%. Vip Dragon Pass, dois acessos, os demais benefícios são iguais ao primeiro da XP. E também tem aqui o ranking dos 101 cartões de crédito do Brasil, viu? Os 101 melhores cartões de crédito com pontos do país, também lançado pelo nosso canal agora no mês de março. Então agora nós temos aí o ranking dos melhores cartões com pontos, 101 cartões. E também os melhores em cashback, esse que eu estou apresentando para vocês aqui agora no nosso vídeo. Em 11 primeiro lugar, vem para a corretora Ágora do Bradesco Visa Infinity, anuidade 1188, cashback de 1%. VIP Dragon Pass, 4 acessos por ano. É uma promoção até 31 de dezembro de 2023, caso o Bradesco não renove, é dois acessos, tá? E anuidade grátis para gastos a partir de R$ reais ou R$ mil investidos. Em 12 segundo lugar, vem por conta do BTG Pactual Mastercard Black. Anuidade R$ 1320 cashback de 1%. Salavip Lounge Key 4, acesso por ano, Mastercard Black Guarulhos Ilimitado. Anuidade grátis para gastos a partir de R$ mil por mês. Ou R$ mil em investimentos. Sete adicionais grátis. Em 13 terceiro lugar, Rappi Visa Infinity de Metal. Anuidade R$ reais, cashback de 1% e 3% dentro do Rap. Salavip não tem. Anuidade grátis para gastos acima de 8 mil reais. Aqui eu não coloquei, mas o Rap, se você comprar no Travel, no Rap Travel é 12% de cashback. Também está junto ao Rap. Em 14 º lugar, olha isso: o Nubank chegou aqui. O Nubank Mastercard Black Ultravioleta. Anuidade R$ 58,0. Cashback de 1%, Salavip, Mastercard Black, Guarulhos, anuidade grátis para gasto a partir de 5 mil reais ou 50 mil investido. Se você manter o dinheiro, é, por exemplo, no, no, no Nubank, quanto mais tempo investido, esse dinheiro, esse 1%, pode se transformar ali para você em 200% do CDI junto com a conta do Nubank, tá? Você tem direito a um cartão adicional grátis. Em 15º lugar é o Banco PAN MOBA Visa Internacional. Anuidade R$ 180,00, cashback de 1%, sala VIP não há, anuidade grátis para gastos acima de R$ 1.500 por mês. Em 16 sexto lugar, BV+, mais Visa Platinum, anuidade R$ 178,80, cashback de 1%, sala VIP não tem. Em décimo busca Buscapé Mastercard Gold, Buscapé do Banco Pan, anuidade não há, cashback de 0% a 1%, 1% adicional no Buscapé, sala VIP também não tem, 0,5% nas faturas acima de R$ e 1% nas faturas acima de R$ 1.500. Em 18 lugar, fica por conta do rico Visa Infinity. Anuidade não tem cashback de 0% a 1%, Salavip não tem também. Exclusivo para clientes com investimento a, pelo menos a partir de R$ 1.000, e 0.5% para compras acima de R$ 1.500, e 1% para compras acima de R$ 3.000, seis cartões adicionais. Décimo nono, PanZoom Mastercard Gold. Anuidade zero, cashback de 0% a 1%, Salavip não tem 0,5% nas faturas acima de 750% e 1% nas faturas acima de 1.500%. Em vigésimo lugar, Itaú Ipiranga Mastercard Platinum. Anuidade não há sem anuidade. 3,5% não abasteça aí, Salavip também não tem. Lembre-se que nós temos aí o ranking dos 101 melhores cartões para vocês. Em 21 primeiro lugar, BTG Pactual Mastercard Platinum. Anuidade 540, cashback de 0,75, salavip não há. Anuidade grátis para gastos acima de 6 mil por mês e 7 adicionais grátis. Em 22 lugar é o BRB Connect Mastercard Internacional. Anuidade não tem. Cashback de 0 a 1, sei lá, vip também não há. 1% nas faturas acima de 5 mil. 0,9% nas faturas até R$ 4.999. 0,7% nas faturas até R$ 2.999. E 0,5 nas faturas acima de R$ 100 reais até R$ 1.999. A posição 23, 23º RAP Visa Gold. Anuidade não há, cashback 0,5. 2% no RAP, Salavip também não tem. 24º Inter Mastercard Platinum. Anuidade não há, cashback 0,5. Salavip não há. Exclusivo para clientes com investimentos de pelo menos R$ 50 mil ou R$ 5 mil em gastos por mês. Ou através do Inter One ou levando é, o salário e também... É, sendo um cliente com financiamento imobiliário com o Inter, tá? 25º Trig Visa Gold Internacional, anuidade 166, cashback de 0,25 a 1,3. Sei lá, VIP não há. 1,3 nas faturas a partir de 7 1% nas faturas até 7 0,75 nas faturas até 5.000 0,5 nas faturas até 4 e 0,25 nas faturas até 3 mil. Posição 26º Itaú Vivo, Visa Platinum, anuidade 408, cashback de 0,5%, 10% na Vivo, lá, VIP não há. Anuidade grátis para gastos acima de 350 por mês na Vivo. 27, Vivo Mastercard Platinum, Itaú. Anuidade 408 é a mesma coisa que do Visa Platinum, tá ok? Posição 28. 28%, original Mastercard Platinum, anuidade 588, cashback de 0,5%, VIP não há. Anuidade grátis para gastos acima de 2.000, por mês ou 20 mil com investimentos e 10 cartões adicionais. 29 Banco do Brasil, Petrobras, visa internacional. Anuidade não há, cashback de 0,48. Sala VIP também não tem. O cartão acumula um ponto por cada dólar gasto, um real é, mil pontos. Valem 25 reais em crédito na fatura, equivalendo 0,48 cashback, considerando um dólar igual a 5,21, quatro cartões adicionais grátis. Posição 30: Intermastercard Gold anuidade 0, cashback de 0,25, Sala VIP não há. 31 primeiro, BMG Mastercard Internacional anuidade não há cashback 0.2 a 0.8 salavip não há 0.6 no plano Flex R$ reais por mês e 0.8 no plano Top R$ reais por mês 32 segundo, Cartão Neon Classic anuidade zero cashback de 0.50 cashback no crédito ou no débito plano R$ 4.90 por mês plano Cash Sala VIP não há Posição 13 terceiro, Bradesco Like Visa Signature Anuidade 456, sala VIP não há, 5% em compras de serviços de stream, 3% em compras em categoria escolhida pelo cliente, bem-estar, viagem, fashion ou entretenimento. 34 quarto, Players Bank Platinum, anuidade zero cashback, 5% em lojas no aplicativo. Novidades 9 modelos de cartões Players Bank, sala VIP não há, cartão Mastercard Lounge Free, benefício de uso e código, criadores load entre outros benefícios, conforme vocês estão vendo aí junto comigo. Posição 35º. Melius Cartão Platinum, unidade não há. Cashback de 2% em lojas no aplicativo. Cashback extra de 1% nas compras iniciadas no Melius em lojas online parceiras. 36º. Cartão Magalu Platinum, unidade grátis. Dinheiro de volta na Magalu. 2% comprando nas lojas ou site do Magalu. Tá? Portanto, está aí para vocês os 36 cartões com cashback mais bem pontuados no país, aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do ranking dos 36 cartões com cashback, os melhores do nosso Brasil, aqui para vocês pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, bom para os abraços, então. Pastor Jailson Bruno, um grande abraço. Léo Dias, um grande abraço. Ricardo Anizete, um grande abraço. Jairo Belisario, um grande abraço. E Unicel, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.